Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é termogênico natural e eficiente. Ai, professor, indica aí um termogênico para eu queimar minha gordura bem rapidinho, por favor. Primeiro de tudo, quero falar para vocês que eu não posso ficar indicando suplementos, termogênicos, coisa que queima a gordura, mas eu posso esclarecer muitas coisas para você e você vai se surpreender do termogênico que eu vou falar hoje. Primeiro de tudo, vou te contar uma história. Tinha uma aluna que fazia tudo direitinho. Dieta seguida à risca, é... exercício físico fazia continuamente, é... tomava um monte de suplementos, porém ela esquecia de um detalhe pequeno. Talvez ela pensava que fosse até insignificante. E ao longo do tempo eu fui descobrir que a grande maioria dos meus alunos tem essa mesma dificuldade que essa minha aluna, que fazia tudo direitinho não conseguia emagrecer, tinha, que era não beber água. Ela passava muitas vezes horas, via, tomava pouco, pouco, pouca água por dia. E, e isso, eu descobri que era o que faltava no emagrecimento dela. Porque quando você toma água, todo o teu organismo começa a funcionar de maneira normal, de maneira equilibrada. Quando você toma pouca água, teu teu intestino teu estômago teu sistema digestivo não trabalha de forma da forma correta o teu metabolismo a tua gordura para ser carreada o a teu carboidrato todos dependem da água para ter um funcionamento normal então muitas vezes quando você não toma água de direito seu metabolismo se torna lento seu metabolismo se tornando lento você começa a emagrecer menos, perder menos gordura, muitas vezes até não consegue perder gordura. Então para você emagrecer, a dica que eu deixo é, você terá que tomar muita água. Quanto mais água, melhor? Não, você pode tomar uns 2 a 3 litros de água, já vai ser suficiente. Isso também depende do seu tamanho. Mas e a parte principal, você deve estar pensando agora. que queima muita caloria, que você falou, que queima muita gordura. Então, vou falar dele agora. Um estudo publicado pela Universidade de Medicina de Berlim, publicado no Jornal de Endocrinologia Clínica e Metabolismo, concluiu que a água é um importante termogênico natural. Eles fizeram uma análise com as pessoas, colocando elas para tomar 500 ml de água, outras pessoas 500 ml de uma solução, que não era água, mas era um, um líquido, que eu... e outras pessoas para tomar 50 ml de água. Com isso, eles concluíram que as pessoas que tomaram 500 ml de água pura aumentaram 24% da sua queima de caloria, do seu gasto energético, pela próxima uma hora eles concluíram que a água é um importante termogênico natural. Isso significa que se você quer um suplemento que faça você queimar mais gordura, use a água. Inclusive a água ajudava homens e mulheres a oxidar mais gordura, a queimar mais gordura durante essa uma hora. E aí vem a minha conclusão agora para vocês. De nada adianta você querer tomar suplementos, você comprar coisas caras, você usar tudo isso para queimar gordura se você não faz o básico. Para você emagrecer, você tem que fazer o básico. O que, que é o básico? Se alimentar de maneira saudável, tomar água, fazer exercício e descansar. Se você não fizer essas quatro coisas bem feitas, você não vai emagrecer. Não adianta. Então, você quer emagrecer? Faça o básico bem feito. Não existe segredo, não existe fórmula mágica. Faça o básico que você vai se dar bem. Uma dica que eu deixo aqui para você também é, carregue uma garrafinha de água o dia todo. Você vai ver aquela garrafinha? Não tome água só quando você está com vontade de tomar água, só quando você está com sede. Tome água naqueles momentos onde você olhou a garrafinha, aquele gatilho já serve. Vai lá, toma água, hidrata melhor o teu corpo, que ele vai ficar mais equilibrado e ele mais equilibrado vai queimar mais gordura. Se essa dica valeu, deixa um like para mim, compartilha com o teu amigo que toma pouca água e vê, fale para ele que a água vai ter inúmeros benefícios, melhor que muito suplemento caro no mercado. Um beijo e até a próxima!